Olha ah, a cara de sono. Esclamento, né, rapaz. Eu que vomito a noite toda, você que chega essa cara de sono. Ah, Acho, ah, a bolsa tá ah. aí, a bolsa. Com a, com a GoPro. Ah, rapaz, eu tô vindo aqui com eu a... o que aí? Aqui na frente? Mora aqui na frente comigo aqui, rapaz. Que é? Ai, meu Deus do céu. Você tá drogado? Hein? Você, você usou o quê? O <risos> que, que você usou? Rapaz, eu tô com a cama nas costas. <risos> Tô galera, tirando. Dudu aí, ó. Dudu chegou, Dudu. Zé do nó. Bora, partiu? Chegando aqui no pórtico agora. Olha o pessoal aí de, de, de bike aí, ó. Já tá chegando aí, rapaz. Bora, a galera chegou ali já, ó. Olha lá, a galera já tá ali estacionando aí de bugre. Aí o pessoal aí, ó. Ai. Vamos Vambora, primeira Vambora parada faz. pra foto, hein. Vambora, hein. Ainda aí, Odiazão. Fala, Pedrão. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer as fotos aí do pessoal ó. É aí, ó. Não olha não, não eu tô com a cama nas costas ainda, que loucura. Show! Não oh, mais uma oh. Foi, legal Comendo, né? né? Eu tô Eu no eu frio passando os vídeos de vocês. Cara... Eu, falei, tinha eu tô falando um do que eu tô é gente. Eu, eu, vou, vou, eu vou ficar enjoado, vou, vou passar pra você falar, falar com ninguém eu acho. Bora, é um agora. mentindo? Bora, vamos lá. o um quiosque. Um tchau. <risos> <risos> que eu acho <risos> Não tá aguentando em pé aqui no restaurante. É Aquela galera ali, eu, eu perguntei a eles ontem se eu podia fazer uma filmagem com eles. Pô, pode fazer uma filmagem pro YouTube e tal pra poder mostrar ela. A Thaís, pô, a super solista, falou, Pedro, claro. Inclusive, no restaurante que a gente tava em Cabo Frio, a gente viu um vídeo seu passando no, no, no YouTube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 do André, galera. E hoje tá legal para caramba, a estrutura aqui é muito maneiro. Simba, aí, ó. Simba. Galera, que eu acho que é da André. Isso que eu acho que é muito legal. Ele as aquele balão, tá, balão, tá. Cheira perto aqui para vocês verem que o Simba Pessoal gosta de tirar foto aqui também, ó. Aí ele aí, ó.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 Aí o balanço tá. Pedro não tá botando balanço aí pro pessoal tirar foto. É, hora figueira, é, é a mesma areia. Mesma... Uh, ah, não, ah, na verdade aqui é já é figueira, tudo. né? A gente conhece figueira. Então, já, já é, no caso ah, é Cria de, de figueira. Ah, é? É, é cria. -grande, olha, no cria, <risos> desde o pequenininho que vem aqui. Se um pouquinho mais ver é que lá no final é no início, é né? A para Grande de Arrael. então continua É uma horra única. Isso aí. Ele vai até essa 40, a Até essa 40, a praia grande até essa 40. Aí eu não mais desse jeito. Pode ir olhando pra Léo. Pode ficar um pouco mais próximo lá. Aí é isso. Foi. É. Maneiro fazendo uns videozinhos aí, ó. O pessoal botar no.. no é. Rios. Do Instagram. Vamos lá? Eu fiz com o bolo sozinho, fez sozinho e dois juntos. Foi. Tá lançando? Agora é no portão. Agora vou tirar foto no portão ali. O portão aqui, ó. Entrada de. Aí, pode ser. de Game of Thrones. Aí legal. Que é. Deixa eu só e saber que eu não vou perder mais duas horas. Arrancando a cabeça de todo mundo lá no fundo ali. <risos> é. Uma maravilha. Chegou 80 <risos> fotos aqui. Já, Beleza, lá, melhorar. Já, tá já valeu, né? Já <risos> valeu, valeu. É, vamos fazer o trabalho Vamos embora. Eu gostaria de fazer uma de vocês dois. Ah, tá bom. Tá. É. Ah, acabou o ensaio. O Pedrão já tá voltando. Acabou. Acabou foto na. Gosto da que a gente terminou agora e tá indo em direção à Arubinha. A galera já fez as fotos no balanço. Vocês viram aí, a gente fez vídeo, fez foto, foi bem, bem maneiro. E tá vazio, isso que é legal. A gente pega o dia é. para aproveitar vazio. E a edição aqui, o pai acaba sofrendo menos, né? Aí, tá... Verdade. E agora a gente vai entrar a Arubinha. Partiu? Bora, partiu a Arubinha. Valeu galera, indo embora aí, ó. Valeu, Tairone! Alô, Tairone! Aí, Tairone tem. Tem um amigo do Cabo aqui que chama Tayroni também, né Pedro? Esse nome eu não eu vou esquecer jamais, ele não falou, meu nome é Tayroni, eu, eu jamais esquecer esse nome. É Tayroni o quê mesmo, Tayroni? Eu que ele falou ali. Ah, Tairone É, Tairone. É, é, que é cantor. Tairone Cigano. Taroni Cigano, Taroni Cigano. Cigano, Cigano, é. Cigano, é verdade. Ele falou que o nome dele foi o até com, com Marília, Marília Paulo, chamado Cigano. Chamado Tayroni Cigano. Ah, é tá. Isso, né? Deve ser, se não for, vai ser.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 Família top. E ó, eu achei que fosse estar ventando mais aqui, hein, Dudu. É, tá? Olha talentando. que água linda, cara. Tá top, eu até vontade de tomar banho. Dá mesmo. E a água tá clarinha, olha só. E quentinha, cara. Olha isso, cara. Claro e quente, Dudu. É? Quentinha. Mata pau. Eu, eu, o Dudu tá pedindo <risos> pra não filmar aqui a, a blusa dele pela cagada de café. Parou no meio do caminho pra comprar café, você derrubou um tudo lá. Não filma não, você tá falando pra mim aqui. Não filma não, não filma não. Vou filmar aqui, ó. Tudo cagado de café? Tudo cagado de café com leite, café com leite. Gente, que água clara, cara. E aqui, ó, eu tô impressionado que não tá ventando aqui, cara. Vou botar um. Ó, aí. Vai por causa das árvores aqui, ó. Não é claro. possível, será que é? Não tá ventando um pouquinho lá, ó. Rapaz, que água é bonita. Achei que fosse estar uma ventania acabando com tudo aqui, vazio. Olha isso, que beleza. Arubinha vazio, gente. Que maravilha! Aí o Caio aí, ó. Aqui galera, é a escola do Caio de Kite. Vou mostrar pra vocês aqui. Se fazer kite surf com o Caio, só chegar. O cara é brabo. É brabo, Pedro. Pô! Ele é muito fera. Ele roda o Brasil todo, pô. Pega o litoral todo aí e roda tudo. É, né? é mesmo? não sabia não.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 Bom, Bom dia, aí, galera, beleza? o arroba dele valeu, lá valeu, na galera. descrição lá. Se quiser seguir... É isso aí, quem quiser é fazer aqui. uma aula de kitesurf, só chegar mais. É nóis, kitesurf a, a, é a, a arubinha, tamo junto. Show de bola, valeu, valeu irmão. Aí ó. Chegou, aí, ó. Valeu, caiu, tamo junto. A área de pouso. Olha a prancha aí, Poxa, que isso, hein? Esculacho, hein? É, pô. Esculacho hoje, hein? Hein? Hã? Esculacho hoje. Hoje tá, hoje tá bonito, gente. É hoje. E saindo daqui, galera, a gente vai pra. Tá. trilha 1. Vamos isso aqui é o quê, isso. isso aqui? Isso aqui é bomba pra encher vela. Ah, tá. Bomba pra encher vela. É. Então, é, bomba de. de folha, é. é. bomba mesmo. Pode até encher de... colchão inflável, é. coisa, né?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 boiazinha aqui que é, limita o pessoal. Aqui tem um espaço ali pro pessoal fazer kitesurf. É essa boia aqui e lá na frente tem outra. Aí eles fazem kitesurf aqui nessa área e aqui a gente toma banho. Aí o pessoal toma banho aqui. Uma famíliazinha já fazendo ali. Aí o Pedrão já fez a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 Legal, foi! Legal, bacana! Tá aí, vamos fazer um você Agora eu vou fazer outro aqui, do outro casal. Ele ah. é, é, é a versão de né? É a de tudo, né? Em teoria, é né? é, não vai faltar em né? É, agora é... <risas> Bom que ainda tem um pedaço ainda pra você fazer vários e vários vídeos é. <risos> filmando até lá embaixo. Eu que fazer vários vídeos diferentes, então é Aí, ó. Quem não tem armanha não entra, não. Não, não calma, não quem não tem, a irmã não entra não. ajuda de professor. Não. correndo. mas tem não Tá vendo? Não ficou legal, o cliente não gostou, tem que fazer outro. Vamos embora até ficar é legal, até o cliente ficar satisfeito. Tem que ficar satisfeito. Nossa, ah, tá legal, ó Tchau, foi Essa ficou melhor essa? ficou boa, hein? Galera, finalizando a arubinha O pessoal já finalizou aqui, ó, todo mundo Vindo curtir a arubinha A gente galera um pouquinho à vontade aqui nesse ponto Pra curtir, tomar um banho, conhecer a praia, conhecer a lagoa fazer umas fotos legais aqui, depois de ter tirado fotos, fazer os vídeos, é o momento deles curtirem, no caso você vier pra cá, você vai curtir um pouquinho também, vai ter uma proteção tomar banho, água tá quentinha, clarinha. E agora a gente vai seguir pra trilha 1 na Praia Grande. Partiu, bora! Partiu ah. trilha!